falar aqui, ó, o Nós por Nós canal depositou 10 conto aí pros pobres aí, falou, salve Panelaço, salve Ferrez, logo menos fugitivo ah, aí da Fema é, na mano. pista. É, é, o nome não, da, é da minha banda isso. aí, é o nome da minha banda Nós por Nós aí é o selo que, tá, que vai estar tá junto com nós também, Honra um ralé é um nome difícil da porra também do selo, esses selos punk tem o um nome difícil da porra, e esse ah, é o canal, canal desse mano é da hora também, mano, desse canal aí que porra é aquela que eu vi que tem boca, um fazendo um rock, cara. Qual é que é aquela parada? Sim. Lá, então, mano, eu tava. Um dos meus sonhos aí, depois que eu fiz a Porco Ovelha, as coisas, era. Eu queria voltar com a banda, porque eu tive uma banda em 1995, né? Ah. E, e, eu, e, a, e as bandas aqui na Zona Sul, de punk, elas são tudo baseadas nas bandas finlandesas, tá ligado? Que aqui o, o finlandês pegou forte. Ratus, Ristetite. Funeral Punk, mano. É, mano. Que canta lá né, em português, né? É. Caos, então, Caos 64. Caos 64. Então, assim, mano, uma par de banda foda que, que se baseou nas bandas finlandesas. Aí, mano, eu, eu montei uma banda em 95 e ensaiava todo dia, tá ligado? Com os caras que eram do Extremamente Irritante, que eu já até falei pra você aqui deles, né? No outro programa, que é uma banda punk também. E ensaiava com eles, tal, tá? com o Bilco, o Jacó e o Celso, que era na guitarra. E ali a gente gravou algumas músicas. Passou os anos, eu fui para o movimento rap, fui para a literatura, criei a ideia da literatura marginal, pá, mas sempre fiquei na mente com o movimento punk, que é algo que eu sempre escuto, e a minha ideologia veio do punk, tá ligado? Tudo que, que eu faço, desenvolvendo desenvolvimento da minha marca, tudo veio do punk. E aí o, o hip hop me ajudou depois a criar outras dimensões de ideologia, mas eu fiquei com essa coisa do punk. Aí tentei montar uma banda três anos atrás, foi difícil pra caramba, peguei uma pá de cara é, que era bom, bem intencionado, mas você tá ligado, banda é foda, mano. É. Tá e aí, depois do Covid, eu falei, mano, eu vou ligar os caras para ver uma banda, fazer uma música. Aí escrevi a letra, tal, a letra que não cabe até no rap, porque a letra é letra anti-igreja, anti-pátria. É, anti e eu falei, eu vou fazer assim, porque eu acho que é isso que tá precisando agora, tá ligado? Reafirmar esses valores antinacionalistas e tal. E aí, peguei a letra, tal, eu falei, mano, eu vou convidar quem primeiro? Aí, mano, fui ousado, eu falei, eu vou ligar o Lúcio Maia, um amigo meu, o Fabiano, o Lula, ele, ele consertava computador para o Lúcio Maia, que nós só conhecemos os caras pobres aqui, né? Que trabalham com os é. caras. Aí o Fabiano é um cara da hora, ele consertava computador para o cara e falou, mano, eu conheço o Lúcio Maia, eu comentando com ele, o Lúcio Maia eu conserto computador para ele. Eu falei, mano, fala que eu queria falar com ele. Mano, ele me deu o telefone dele, eu liguei e falei, mano, eu tô a fim de fazer uma banda punk finlandesa, com a ideia de finlandês, mano. Pedrada. Aí ele falou, viado, eu tô esperando um som pesado já faz tempo, mano, que eu quero fazer. Aí, bom, consegui ele. Falei, puta, consegui um nome da hora, mano. o cara é pesado na zumbi. Porra, foi parte do, da primeira formação, né, mano? Do Sofly. Falei, agora eu consigo os outros caras, que eu já tenho um cara foda, vou conseguir os outros. Aí eu tava vendo os, os seus trampos, do nada eu tava vendo um show ao vivo. E aí tava o Boca tocando, mano, agressivo na bateria, tá ligado? É um show que você tá até... É, todo show você tá de bermuda, aí não vai dar pra lembrar, mas é um show <risos> da hora. Era o último calça o de competição, do último mas é um festival que tem uma outra banda na frente ainda, cantando, bem longe um outro palco, e você tá num palco com vocês lá cantando. Aí eu peguei e falei, carai, esse mano é agressivo, mano, eu vou pegar o, o quem é esse cara, aí fiquei olhando a, a discografia do Rato, estava lá, o Boca, aí eu comecei a seguir ele na internet e mandei uma mensagem, ô mano, eu tô montando um projeto, ele falou, tô dentro. Aí eu falei, pô, então vamos trocar ideia, aí até falei para você, ô oh, João, não leva mal não, tal, que sou muito ah, tá. só vou levar o Boca um pouquinho, só uma música. Aí... É, o Boca foi muito da hora, tá ligado? E aí depois o Formigão, mano, do Planet. Então, porra, juntou três bandas foda, né, mano? Planet rap tá ligado? Nação Zumbi, ratos de Porão, pra, pra eu como vocalista. Olha a moral do, do, do, do boneco, tá ligado? Então eu fiquei mó contente. E a gente entrou no estúdio, já gravou a primeira, e estamos gravando agora, sexta-feira, amanhã, estamos gravando a participação do badawi nessa música. Ah, que legal! É. Tem, tem um clipe aízinho, um clipezinho aí, vamos lá assistir, né? Foi aí, João. Amorelo, poucas ideias, quatro vezes. Quatro vezes aí vai começar a cantar. Aí a gente segura um pouquinho, né? Aí vem o É bom, cara. É bom, Mas eu já que tinha que gritar mais, cara. Mas, ah, saca, Mas viado, eu vou falar pra assim, você, minha voz foi até ali. Assim, eu saí totalmente ferrado do estúdio. Porque eu cantava é. sempre até rap, né? E mas, mas é aí, o, ele... o rap, você fala com a sua voz quase normal, Sim, né? Aí, quase normal. Fala, tá falando. Só que esse tipo de pessoa tem que gritar, eu acho, cara. Sim, não, mas eu gritei mais, é porque aí ele pegou um frame. Nós não podemos revelar tudo, né? Então nós fazemos é... um assim, mais leve, mas tá mais gritado, assim, mais esganiçado. E, e assim, e foi louco porque eu fiz vários raps, soltei na, na, na internet, no Spotify e tal nas plataformas digital, mas quando eu soltei o som antigo dessa banda, lá de 95, o bagulho subiu os views mais do que meus sons rap, tá ligado? É. E aí eu falei, pô, mano, eu acho que eu tenho mais a cara mesmo, o punk mesmo, os caras me veem mais doido. Porque minhas palestras... <risos> mas tem tudo a ver, cara. É, tudo tem tudo a ver. Tudo... Mano. E, mano, tá sendo um prazer, assim, você sabe, estúdio é foda, e os caras, mano, mó gentil, tá ligado? Eu fiquei, assim, impressionado com... Eu precisava ver ser humano legal perto de mim de novo, tá ligado? E foi muito Porque bom. É bom, né, cara? Esses dias aí eu fui também gravar uma pré, uma pré do, do, do novo Ratos, né? Que os caras, tudo nada. Quer dizer, nós estamos aí desde 2014 sem gravar nada. Sem fazer nada. Fizemos uma parte de show, né? E agora os caras me apareceram com 12 músicas. Assim, ó. Tá aí, ó. Se vira. Eu, Ai, caralho, que susto, cara. Opa, a merda Mas você é. compõe pra caramba, né? É, aí eu fui lá, velho, no estúdio lá e vi, meu, que cara, os caras é, mano. me surpreenderam é. bastante, cara. E o Ratos, por causa dos seus corres de sobrevivência, eu sempre entendi isso, posso estar errado, mas por você ser um mano sobrevivência mil graus que nem eu, a gente nunca tem tempo de ser importante num bagulho só, tá ligado? Então, assim, o Ratos é o bagulho mais importante da sua vida, mano, e, e eu vejo que você faz ali, mas não tem tempo que nem os caras trabalham a carreira o ano todo, né? A gente é. trabalha 15 dia dias, tá ligado? E, e o resto sobrevive, mano.